Queridos irmãos e amigos, mais uma vez nós entramos na presença de Deus para trazer para você uma palavra, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vem do coração de Deus para o seu e o meu coração. Mas antes eu quero perguntar, tem ovelha aí? Se tiver ovelha aí, aqui